Pela primeira vez desde que nós nos conhecemos, você nunca viram, eu sair de uma manifestação qualquer salário. Hoje eu queria pedir para vocês desculpas. Eu estou com a garganta muito ruim e eu não quero ousar falar, porque eu tenho que embarcar para a China sábado de manhã. E eu preciso estar com a garganta boa para conversar com o a minha e só para dizer para vocês que o nosso compromisso é garantir que a cultura voltou de verdade nesse país. E ninguém, ninguém nunca mais ouve desmontar a experiência cultural do povo brasileiro e a prática cultural do povo brasileiro. Eu espero que vocês ajudem a guerra em defesa da cultura contra nós, vai ser é muito grande. Vão dizer que a mamata voltou, vão dizer que a farra voltou, vão dizer que o gato desnecessário voltou, vão dizer uma série de coisas que vocês já sabem o que eles vão dizer. Mas dessa vez, vocês não devem ficar quietos. A gente não pode permitir que a parte, que é a pauta, sabe, de costumes, possa derrotar a política cultural deste país. E é vocês que têm que ajudar a proteger a Um beijo no coração de cada um. Logo, logo, nós encontraremos outra vez. Um abraço.